Você tem uma conta do seu negócio no Instagram, produz conteúdo, mas não sabe como se aproximar dos seus seguidores? Quer que seus clientes se envolvam mais com sua marca? Então fica aqui, porque nesse vídeo eu vou te explicar como humanizar o seu negócio no Instagram. Olá, meu nome é Suelen Ramos sou especialista em vídeos online e para incentivar você na divulgação do seu negócio por meio de estratégias em vídeos e mídias sociais, eu criei este canal que é o Empreenda Pra Valer. E antes da gente começar, se você não quer perder as dicas que eu dou aqui no canal, se inscreva agora aqui ó, para você aprender muita coisa útil que eu tenho certeza que vai ajudar no seu negócio. A relação entre empresas e clientes mudou muito ao longo dos anos. Não existe mais hoje aquela relação de compra e venda apenas. Os clientes querem interagir com as empresas, conhecer quem trabalha nela, ou seja, eles querem estar mais próximos. Nós queremos estar mais próximos das marcas. Por isso as empresas estão mudando suas estratégias de relacionamento para atender essa necessidade dos consumidores. A humanização da sua marca no Instagram vai ser feita quando você construir uma relação de proximidade com seus seguidores. Ouvir as pessoas, perguntar o que elas querem conhecer, como a sua marca pode ajudá-los. Essas ações são fundamentais para que os clientes sintam que a sua marca se preocupa com eles. E eu imagino que você deve estar se perguntando agora: faço, tá, Ellie, mas como que eu faço isso? Ok, question. Você precisa produzir conteúdos variados em texto, em vídeo, com base nos desejos ou necessidades dos consumidores. Isso que vai aproximar a sua marca a eles. Faça stories. Os stories mostram que existem pessoas reais por trás do seu negócio. As pessoas adoram ver gente, né? como elas estão fazendo determinadas coisas, como é o dia a dia. Né? com o que, que elas fazem no dia a dia. Ah, ah. Quer ver só um exemplo de como funciona essa questão dos stories? No dia dessa gravação, eu publiquei esse vídeo lá no meu perfil do Instagram, usando os stories. Dá só uma olhada. aí, tudo bem? Hoje é sabadão, mas a gente tá como, hein, André? Gravado! Eu quero saber o seguinte, o tema do vídeo é como humanizar minha marca aqui no Instagram. É, e aí eu vou mostrar um pouquinho desses bastidores aqui pra você. Se você tá aí, tá de boa, se você tem dúvida sobre esse assunto, me manda enquanto a gente tá gravando aqui. Quem sabe eu já respondo e já vira um outro conteúdo pra você. Então, já me manda aqui agora. Durante essa gravação eu recebi uma pergunta que é da Flávia e olha o que ela pergunta, sou fotógrafa e trabalho com newborn, como posso humanizar a minha marca? E respondendo a pergunta da Flávia, obrigada viu Flávia por você ter participado e interagido com a gente. Como você trabalha com emoção, você trabalha naquela fase mais linda né, e emocionante que é dentro das famílias, que é aquele momento que aquele bebê acabou de nascer. Então você pode mostrar os bastidores das suas fotos, mostrar o quanto que os pais ficam felizes em ver o seu filho, a sua filha sendo ali fotografado para ter um registro tão bacana para a família deles, né? E mostrar isso no seu perfil, mostrar o antes, mostrar como ficou depois da foto tratada. Além de você mostrar o seu trabalho, você também vai mexer com a emoção de outros pais que estão vivenciando uma fase bacana de gestação, estão ali na gravidez, né, ou que acabaram de ter um bebê. Ao olhar as fotos isso pode despertar uma emoção e o desejo deles quererem fazer as fotos com você. Uhum. Viu só como os stories aproxima, viu como a partir de um único stories você consegue desenvolver conteúdos e desenvolver ideias para aproximar, para entender ainda mais o seu consumidor e se aproximar dele. E agora vamos falar das lives? Não esqueça também de fazer lives. Com elas, você vai conseguir ainda mais se aproximar dos seus seguidores. As lives estimulam a interação entre os consumidores e te dão autoridade. As pessoas vão perceber que você entende do assunto que elas procuram. Ah, e interaja sempre com seus seguidores. Não fique apenas esperando comentários. Curta, responda a todos, mostre que o usuário é fundamental para a sua marca. Várias empresas já fazem tudo isso ó, há muito tempo e veja só esse exemplo que eu trouxe da Avon. Além da marca responder os comentários em primeira pessoa, eles também divulgam iniciativas que geram ainda mais a admiração dos clientes. Viu como faz toda a diferença ouvir os clientes, conversar com eles, mostrar que sua marca se preocupa com a vida deles? Se você entender isso, vai ficar muito mais fácil vender o seu produto ou serviço lá no Instagram. É isso, gente. Por hoje é só. I'm not ready for this. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Ah, e eu preparei um super artigo completão lá no meu blog, com mais exemplos para você conferir de outras marcas também, tá? Eu vou deixar o link aqui ó, na descrição. Aproveita também para curtir esse vídeo, fazer um comentário e compartilhar com seus amigos que têm essa dúvida, que querem muito se relacionar ainda mais com os clientes lá pelo Instagram, tá bom? Então um beijo e até o próximo vídeo.